Oi, eu sou o Evandro Sanguinetto e a gente está falando sobre áreas degradadas e como reverter esse processo. E hoje, nós estamos ali na parte 8, vamos falar de cordões de vegetação, muvuca e bolotas de sementes. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Hoje quem está nos acompanhando é o Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho. Então olha só, a gente já viu em vídeos anteriores curvas de nível, bacias de contenção, é, a gente viu cercas vivas e produtivas, a, a barreira de árvores como o quebra vento, a gente viu que à medida que a gente vai manejando o sistema, é, troncos e galhos vão se formando e a gente deixa isso no próprio terreno para ir degradando e liberando nutrientes. Então esses galhos, eles podem servir também de puleiro para passarinhos, que acabam trazendo sementes de outras regiões, encontram ali e abrigo e acaba encontrando insetos, alimentos e deixa o cocôzinho deles ali e, e a gente começa a estabelecer uma comunicação com as propriedades de entorno e isso é muito legal, porque depois de um tempo não só traz coisas de lá para cá, como leva coisas daqui para lá também. A gente vai ver cordão de vegetação, que é uma história bem legal, que a partir da curva de nível, na parte de baixo, onde a gente faz a leira, a gente vai plantar a, as árvores. Vamos ouvir um pouco. À medida que a gente vai fazendo as curvas de nível, a parte de baixo vai formando um murundunzinho, uma leira. E é nessa leira que a gente vai plantar um punhado de espécies para formar um cordão de vegetação. Na, na época que a gente estava construindo essas curvas de nível achei muito legal que o rapaz que estava aqui auxiliando ele chamou de caminhos pequenos caminhos que eram feitos né, e que a gente aproveitava depois para transitar pela propriedade o que é uma outra história muito legal tá dentro do, do design ecológico e à medida que você vai passando pelas curvas de nível você vai mudando a vista que você tem do lugar do, do relevo e da região é uma história muito legal que, eventualmente, a gente vai abordar mais. Então, feitas as curvas de nível, eu trabalhei muito com feijão guandu e com várias outras leguminosas. O guandu é uma arvorezinha fantástica. Cresce rápido, ela não, não, não cresce demais, vai ter ali uns 3, 4 metros de altura, ela é mais arbustiva. Rapidamente ela produz uh, o, o grão, que é o, o feijão, que é comestível, eu conheço duas espécies ou variedades, uma de florzinha amarela, outra de uma florzinha mais vermelha, arroxeadazinha. E essa mais arroxeadazinha, ela, ela dá uma sementinha rajada, que é linda também. Abelha gosta demais, passarinho gosta demais. Então é uma planta que você pode utilizar, que rapidamente começa a atrair fauna. É, ela sendo uma leguminosa, ela tem bactérias associadas às raízes, que vão facilitar a fixação de nitrogênio no solo. As raízes vão ajudar também na recuperação do solo, na estruturação do solo. E ela, como cresce mais rápido, logo ela vai começar a sombrear a braquiária que está por baixo e ajudar, então, no controle da braquiária. Trabalhar com, com leguminosa e com essas leiras aí, né, com esses cordões de vegetação, é muito legal. Além do guandu, a gente trabalhou também com lablab feijão de porco, com a mucuna preta, é, trabalhando também, acabei plantando é, grão-de-bico, soja, feijão azul que um punhado de coisas, é, fazendo experimentações. A muvuca é uma outra história muito interessante. Assim que a gente chegou por aqui, vocês é, estão vendo alguma coisa passando ali atrás. É uma borboleta. Oi, querida. Está com bastante flor aqui em casa. É, depois eu mostro para vocês. tá com bastante flor aqui em casa, então muito passarinho e as borboletas vão chegando também. Essa é a vista que eu tô tendo aqui de casa nesse momento. É, muda bastante do, do inverno para o verão, né, do tempo da, da seca para o tempo das águas. Então agora bastante flor aqui em casa, muito pássaro, muito beija-flor e muita borboleta acabam aparecendo por aqui. Eu falava de Muvuca, logo que a gente chegou aqui, a gente percorreu todas as cidadezinhas aqui da região, buscando um lugar para se estabelecer. E depois que a gente se estabeleceu, já conhecia também um pouco a região, e a gente gostava de finais de semana, e conhecer lugares novos. E todo lugar que a gente passava, que tinha flor ou árvore dando semente, a gente parava o carro, descia e ia coletando. Ou então, em lugares que a gente passava, Sempre tem a, aquela senhorzinha com um jardim lindo, maravilhoso, e na roça, pô, muito legal. É, é parar, trocar uma ideia e pedir algumas mudas. Normalmente o pessoal não, não recusa. E é muito legal, porque as pessoas se sentem bem também. Aquilo que elas cuidaram com tanto carinho, vem uma outra pessoa e pede para levar também. Isso é legal. Então, muitas vezes a gente chegava em casa com um saco, um saquinho plástico, esse de supermercado, cheio de sementes. E aí qual é a muvuca? Como está tudo misturado, como está aquela muvuca, é simplesmente pegar essas sementes e esparramar pelo terreno. Qual é a ideia? As árvores ou as plantas, as flores que estão dando semente ali naquela época, isso deve ser é, no final, muitas vezes, no final ali da época da seca ou entrando na época das águas e durante as águas também. Então é um processo que se é no final da seca, você pode distribuir as sementes por ali sem maiores problemas. Quando chegar a água, essas sementes vão brotar. Mas tem um inconveniente. Né? Se você, por um lado, tem um monte de espécies diferentes que você vai jogar no terreno, com a ideia de que aquelas que tiverem mais aptas, elas vão vingar, e aí vem uma planta mais, mais forte, mais consistente, e que vai dar sementes legais também. Por outro lado, uma infinidade de, de insetos, ou de, de formigas, ou de pássaros, vão acabar comendo essas sementes. E nem todas elas vão vingar também, o que é um, um processo né? é, é, é natural. Na natureza, acontece assim, nem tudo vinga. Então, simplesmente esparramar essas sementes pelo terreno é uma grande ajuda. Agora, se você quiser aprimorar um pouco isso, e auxiliar no trabalho de lançar sementes para outros lugares, aí tem a bolota de sementes, que o pessoal chama bomba de sementes. Eu não curto muito essa ideia de, de bomba, mas a, a, a bomba de sementes, ou a bolota de sementes, eu prefiro assim, é, é muito simples de fazer, e a gente vai ver aqui na sequência, e a partir do momento que ela esteja pronta, você pode sair de carro na hora que você vai passear e simplesmente lança as bolotas na beira da estrada. Normalmente você pode trabalhar com, com flores, então isso não vai afetar em nada o trabalho do pecuarista que precisa do, do o que quer, né? o pasto mais limpo, você só vai ter flores por ali. Eventualmente, em outros lugares que você vai recompor área degradada e, e, e junto com, com o proprietário e com a, a quiescência, né, o proprietário está deixando fazer isso, você pode misturar sementes de árvores nativas ali naquela bolota e lançar a bolota com a mão mesmo ou com estilingue ou o que for e, e, e aí você vai... É, semeando um espaço mais amplo. E aí que eu tô falando da, das bolotas, preparei um, um vídeo e fui acrescentar aqui, mas acabou ficando muito grande, nós vamos interromper o vídeo por aqui, fazer um outro vídeo, o próximo, só falando da, das bolotas, como é que a gente faz e como é que a gente distribui ela pelo terreno. Então, por hoje é isso, um grande abraço para vocês, se quiserem saber um pouco mais sobre isso que a gente está conversando, eu vou colocar um, um link aqui para vocês e um o nome de um artigo que a gente conta toda essa história e foi, publica, foi publicado numa revista de agroecologia alguns anos atrás. O link segue aí na, nas imagens. Então, um, um grande abraço, até a próxima. Lembra de se inscrever no canal se não for inscrito e de compartilhar com os amigos. Até mais lê!